eu estou com 1k um de V-Bucks E vou ganhar mais 1k um de V-Bucks Em menos de um minuto Para conseguir fazer isso Só vou precisar clicar em um botão, tá bom? Clica em jogar Salve o mundo Caralho 1k um de V-Bucks Coletar Recompensa de hoje Estou com 2k de V-Bucks muito simples e rápido. Eu estava com o meu V-Bucks no começo. Se você quiser saber como eu consegui os 1k de V-Bucks que eu já estava antes dos 2k, comentem aí que eu vou fazer um vídeo explicando como conseguir Muito V-Bucks não salve muito, tá bom? De forma muito rápida, simples e sem gastar muito do seu tempo. E por favor, apoie do Bucks tá bom, rapaziada? É isso, rapaziada, tamo junto.